Olá, o vídeo de hoje é a continuação da série do Racing. Hoje vou configurar o comando e no final tenho um pequeno bónus para vocês. Digam lá quem é amigo, quem é. E já sabes, se gostar do conteúdo demonstra, compartilha com os teus amigos. Se não és inscrito e és novo no canal, já sabes, é só subscrever e assim ajudas o canal a crescer. E mais, quem comentar este vídeo no próximo vídeo da série. O vosso nome estará no final do vídeo. E bora... Eu como estou a usar um rádio da FlySky, o SFI6, vou ter que mostrar quais são as configurações que eu tenho feito no rádio, para quem está a usar outro rádio, vai ter que pesquisar um pouco e ver quais são as configurações para um Drone Racing, como eu já tenho o firmware alterado de 6 para 10 canais, vou deixar aqui o card em cima com o vídeo a explicar como é que isso faz, é uma coisa muito simples mesmo, apesar de ser um vídeo antigo aqui no canal serve perfeitamente para a ocasião, ora a gente liga o rádio e para mostrar que isto tem 10 canais venho aqui ao display e com vocês veem aqui 10 canais. Começando aqui pelo system, Antes então, tenho aqui o um modelo, o um nome para a gente alterar, aqui não se mexe, aqui não se mexe, isto também não se mexe, aqui venho ao ppm, ele vai estar off, a gente tem que meter on. Isto também não, o fail safe. eu já acabei de falar sobre ele quando tiver na outra parte da configuração, que é preciso fazer, aqui também não, e assim veem qual é o meu era. aqui não há nada, aqui não há nada, aqui não se mexe em nada, se está assim como está, z-point, aqui começa a mexer e vem se tratar aqui do fail safe. Vemos aqui o CH3 e vamos pôr 120. Por acaso a seta estiver daquele lado, a gente usa o stick aqui, o acelerador e põe aqui no mínimo e ele passa já para este lado. Agora por isto a 120 carregar em cancelar até sair. Agora saímos, voltamos atrás, vemos aqui o RX Setup, vemos aqui o failsafe. Demos aqui ao CH3 que o vosso vai estar OFF, como está assim OFF, põe ON, com o acelerador todo no mínimo, carregam em cancelar até sair, isto vai estar um valor parecido com este, vocês ao bocado viram que tinha 117 e agora tem 119, isto tem a ver com a configuração e a calibração dos, dos gimbos, voltamos para trás, voltamos para trás, voltamos para trás, voltamos outra vez aqui às funções, vemos outra vez aqui aos endpoints, Botamos outra vez aqui o CH3 e pomos isto a 100, carregar até sair, ele assim fica a 100, o display está assim, o auxiliar eu tenho aqui o 5, o 6, o 7 e o 8, o 9 e o 10, apesar que o 9 e o 10, não se consegue ver que eu tenho aqui. Isto aqui é um suporte que eu tenho para meter aqui depois o ecrã quando eu estou a fazer filmagens aéreas, sem ser com os racings, meto aqui o ecrã e fico aqui 5 estrelas. Ora, eu não vou usar este nos racings, apesar de estar aqui o 9 e o 10, mas é basicamente isto, é o canal 5, canal 6, canal 7, que é a chave de transposições e o canal 8. O 9 e o 10 é opcional, porque estes não vão funcionar nos RACINGS. Ora, carregar até sair, subtrim não vou mexer nada, aqui também não. bem não tem nada alterado e não tenho aqui mais nada. Isto é um vídeo muito rápido, que há mais coisas para fazer no, no drone. Como vem eu não tenho aqui mais nada. Ora, agora temos que bindar o rádio com aquele receptor. Para colocar aqui o nosso drone. Tirar aqui a capota. Como veem, estou sem o transmissor de vídeo, porque eu, no vídeo anterior mostrei-vos a queda. Aqui um botãozinho no meu, tem aqui dois botões, um para fazer update e o outro para fazer o binding. E vier aqui. Encarregar no binding deste lado do rádio e ligá-lo, ele vai ficar aqui a fazer binding. Ora, não acontece, porque primeiro tenho que vir aqui carregar no botão, e esse não toca nenhum fio, seja aqui descarnado. Carrego no botão e ligo o drone, ele automaticamente, como vocês estão ali a ver, já faz o binding. Já apareceu aqui mais informação onde temos aqui mais informação agora vou desligar e vamos ver que essa informação desaparece isso quer dizer que já está bindada como veem continua a funcionar está bindada deixou de piscar quer dizer que está bindada ora isto é nestes receptores nos outros receptores com estes é, está alimentado ligado à controladora por PPM aqui no último, onde diz VCC B VCC usamos esta chavinha que costuma trazer os receptores alimentamos o drone ele vai ficar aqui a pescar fazendo depois o mesmo sistema carregar aqui no binding, ligar ele vai ficar sempre uma luz fixa e vai ficar conectado aqui com, com o rádio. Por isso, é simples. E como prometi, agora vocês têm umas pequenas imagens do meu dia de ontem a experimentar o Racing pela segunda vez, sim. Não, terceira, terceira vez, porque a primeira correu bem, a segunda foi a da queda que eu vos mostrei no vídeo anterior. E agora voltei outra vez a voar depois da queda, ao fim de três meses de, sem voar com o drone. Estou bastante enferrujado, já não consigo pilotar um drone. Tenho que agora treinar, porque falta mesmo tempo para treinar. que Este tipo de coisas é preciso treinar. E agora vocês vão ver o que é bom voar tanto no ar como no chão. Oh, my God. No oh.